Party be gone, you ain't know when I'm fucking Mácula e drogas pra dançar a night driving too fast, ela tá num Ferrari driving me crazy, não cede a minha mente E ela me lisa, não fala de love Porque essa noite é só so quieta na vibe E para every night, she don't wanna quite She says she, she's falling in love E ela diz amor, yeah Come meu lose your man Toma alguns copos, yeah E entra na no... viagem E ela diz amor, yeah Come meu lose Não fales de amor, yeah Porque não importa Carbo cansado na cama, deitado